Galera, muito boa noite, começando mais uma live da Tio Travel, aqui no escritório de São Paulo Pra falar pra vocês, hoje, qual que é o nosso tema, Murilo? Hoje a gente vai falar de trabalho, tema polêmico, que todo polêmico. mundo gosta, e vamos falar bastante Gente, muito boa noite, gente, muito boa noite pra vocês começando mais uma live de quinta-feira, agora tá começando a virar já. É, uma... é tradicional de quinta-feira. Tradicional de quinta-feira, então. A gente fez agora um pouquinho Já mais bota tarde. na agenda, já. Toda quinta-feira tem live aí com a agenda, Isso, gente. Isso, já, já bota na agenda que a gente vai começar a fazer toda quinta-feira. É, é a produção, vem cá, a produção da é, tá, é, Oi, produção. Olha, olha essa produção, a gente tá. Hoje a gente tá com produção ah. <risos> Olha produção, tchau, tudo bom? Hoje nós estamos com as nossas meninas aqui, né Murilo? Exatamente. Mundo, a gente tem que se conter na, nas besteiras que a gente fala. Mas, todo mundo pergunta a clássica, né Murilo? Tem emprego na Austrália? Galera, não, não vai mais pra Austrália, não tem mais emprego, ninguém trabalha, tá? O pessoal sobrevive de fotossíntese. Fotossíntese, exatamente. Tem um sopão embaixo da ponte, inclusive, que o povo vai comer, né? Fila. Então, Murilo, fala pra gente, permissão de trabalho, Murilo. Permissão, o pessoal pergunta bastante. Quanto é, pode trabalhar? Carga horária, né, gente? Todo mundo fala aí, pô, quanto que eu posso trabalhar, e etc e tal. Galera, você tem uma permissão de 40 horas quinzenais, tá? Então, o que muita gente fala são 20 horas semanais? Não, são 40 horas quinzenais. Se você quiser trabalhar 40 horas em uma semana e nos outros 7 dias você não trabalhar, você pode também. Né? O pessoal sempre fala 20 horas semanais porque né, você acaba dividindo 20 horas numa semana e 20 horas na outra. Beijo pra Como que pode ser essas, essas 20 horas semanais? Preciso trabalhar 4 horas por dia? 5 dias na semana? Não. Se você quiser fazer dois eventos num sábado e um no domingo, de 10 horas cada, você pode fazer a divisão dessas 20 horas semanais ou dessas 40 horas quinzenais, aí é com vocês, mas essa é a parte permitida pelo governo austrália para você entrar como estudante. É, tem muito, tem muito esse negócio que a galera, a galera pergunta sobre, ah, mas é, eu só vou conseguir trabalhar 4 horas por dia, ou é bem isso que você falou, né? então depende muito do seu empregador. Tem gente que trabalha, por exemplo, em restaurantes, ou em hotel e tudo mais eles trabalham por escala, né? Eles usam os de roster. Né? Roster é a escala de trabalho que você faz. Então você pode trabalhar, por exemplo, 8 horas num sábado num restaurante, mais oito horas no um domingo nesse mesmo restaurante. Ainda vão sobrar quatro horas e você faz o café da manhã do restaurante do dia seguinte, por exemplo. É Sou formado em turismo e não aguento mais que aquele pessoal só trabalhar. Rola não, assim não só trabalhar depende muito de outros aspectos. Você pode ir para a Austrália só trabalhar se você tiver um visto de skill permit, né, um skill visa, que aí já é um outro tipo de visto que você deve conversar com um advogado de imigração, beleza? Vamos lá, falando sobre chegar um pouco antes do curso, tem muita gente que também fala assim, gente, é, o meu curso começa tal dia de tal mês uh, e eu quero já começar a trabalhar umas duas semanas antes, vou chegar umas duas, três semanas antes na Austrália e eu quero começar a trabalhar. Pode? Não, não pode. Então, gente, olha, você só pode começar a trabalhar a partir do momento que o seu curso começa No primeiro dia de curso, você pode começar a trabalhar Antes disso, não tá? E a gente sempre indica também que vocês cheguem um pouquinho Antes né, do curso começar, mas não para trabalhar E sim para poder se organizar Na cidade, né, conhecer horário, Exato, sair do jet lag Fazer aquele, aquele reconhecimento Básico, né, da da cidade, né? Exato, pra, exato. Pra, pra entender melhor como funciona tudo ali, porque de qualquer forma vocês estão indo para outro lado do mundo, não falam direito ainda a língua, né? Então é interessante que vocês conheçam um pouco antes de sair uh, caçando emprego por aí, tá? Então tomem tome esse cuidado também. O tópico que a gente colocou aqui também é que você pode trabalhar a uh, 40 horas por semana enquanto você está de férias, tá? Então o que são essas férias? Você compra, por exemplo, um curso de 24 semanas. E você tem aí quatro semanas de férias no final do seu curso. Nessas quatro semanas de férias no final do seu curso, você pode sim trabalhar 40 horas semanais, Exatamente. né? 80 horas quinzenais dobrar isso o seu número de horas, vai dobrar. trabalhar bastante, isso. vai render uma grana para você fazer a tua renovação de visto. Exatamente, exatamente. Então esse, esse tempo que você tem de férias, onde você pode trabalhar full time, né, que eles falam, uh, é um tempo onde normalmente o pessoal começa aí a se descabelar e, e guardar um dinheiro, né, vai trabalhar bastante e isso. guardar um dinheiro para poder fazer a sua renovação de visto, né? Ah, uma dica, só um adendo para quem tá fazendo master e doutorados, tá? Ah, pra quem tá no curso de master e doutorado, você pode trabalhar quantas horas você quiser, é ilimitado. Tá, isso não só nas férias, mas da, durante o, o curso também tá? Bom, né? como todos nós sabemos, o salário mínimo da Austrália é praticamente o maior salário mínimo da... da, da é o maior salário mínimo é, é. da esfera da Terra, né gente? <risos> é sensacional, são 18 dólares e 93 centos por hora Tá, então o salário sempre vai ser por hora que vocês terão lá Você não vai entrar numa empresa e vai falar que você vai ganhar 1.500 dólares por mês Não, você vai ganhar 18 dólares e 93, o mínimo, tá? Por hora ou Então, como eu falei, esse é o mínimo, o máximo, pô, sei lá <risos> aonde o seu emprego te levar, se né? Se você e, puder um, achar mecânico aeroespacial aí, quanto é que ele não ganha por hora? 200 por hora. A hora. Não, não tem hora. Não tem estudo <risos> nem pra calcular isso <risos> E também vale comentar também que uh, existem algumas diferenças entre o regime de contratação na Austrália. Né? Então, você tem o TFN, que é o Tax File Number, ou você tem o APN, que é o Australian Business Number. Qual a diferença básica entre eles? É o famoso PJ ou PF. É. Né? Você tem o pessoal física e pessoa jurídica. Então se você é contratado pelo TFN, quer dizer que você está num regime de CLT australiano, né? onde você tem direito a. a, a a CICLIV, né, que é quando você fica doente, para poder ficar em casa com mais, obviamente, contestado é médico, você tem um período de férias que você pode tirar, enfim, você tem você tem mais segurança enquanto você está no TFN. Fora que você também recolhe os impostos até um teto de 18 mil dólares anuais, você recolhe 100% dos impostos por ser estudante no meio do ano, que é o ano fiscal da Austrália. Né? Exatamente. E se você está por ABN, quer dizer que você é uma Australian Business Number, quer dizer que você é uma companhia, que você é uma empresa, emprestando serviços. Comparado ao MEI. Comparado ao MEI. Exatamente, para ficar um pouco mais fácil para vocês, é o, o, o ABN é como se fosse comparado ao MEI. O micro é que empreendedor individual, para quem não sabe o que é MEI, tá gente? Isso, exatamente. Então se você é um ABN, você faz o contrário, você paga os impostos ao invés de recolher, você tem que ter várias, várias uh, seguranças né, em torno do seu trabalho. Então, por exemplo, se você for fazer um ABA para trabalhar como pedreiro, por exemplo, você tem que pagar insurances, né, que são seguros que você tem sobre o seu trabalho, porque caso você tenha uh, algum problema, se você se machuca, alguma coisa assim, você mesmo é responsável uh, pela, pela sua segurança e pela sua saúde. Pelo, né? seu, funcionário, que é pelo seu funcionário, que é você mesmo. Uh, lembrando sobre restaurantes também, a gente tem os empregos casual, né, que são empregos, digamos, esporádicos, né? Então, o que é um emprego casual? Né? Quando você chegar no tra... você vê lá, vaga de casual, uh, casual cleaning ou casual waiter, sabe, alguma coisa assim Vocês têm os empregos casual que são empregos que não são fixos né? Então, por exemplo, você é chamado, uh, numa semana você é chamado por 4 horas no sábado no restaurante No domingo por mais 5 horas, na terça-feira vai fazer um café da manhã no restaurante Então é mais 4 horas, então mas isso não é fixo, você não sabe se você vai trabalhar essas horas todas, todas as semanas ou se você vai ter só essa semana. Então eles chamam eles de casual. É o um famoso freela. É o um famoso freela, né? Você não necessariamente você é contratado do restaurante, eles te chamam quando precisa, então tem mais ou menos nessa, nessa ideia. Sim. E qual a vantagem de você ser casual? O casual ele tem que ganhar obrigatoriamente R$ 23,66 por hora. Então o pessoal tu fala, tu tá até comentando aqui, meu Deus, quem que falou aqui? A Karina, a Karina tá falando, falei, que, tá, que, tá falando, que tá falando de Nova Zelândia, que tá fechando com a Jéssica aqui. Falou, não, gente, meu Deus, eu quero ganhar em dólar australiana. Não, é. não, mas bate um desespero que, se você pensar, você já calcula quanto você ganha por hora aqui no Brasil? Já, é. Não é. faça isso, não. É. Não façam isso. Não calcula é. quanto vocês ganham e por hora. Vai dar desespero, tá né? vocês vão querer chorar, principalmente se você calcular os 18 dólares vezes, vai, 3 né, que dá 60 cara, quase 60 reais, que eu sou muito bom em matemática, <risos> 55 é, reais por hora. por hora. É, falando sobre a, as regras que a empresa tem que ter também, se você entra num lugar e você é casual, e eles te pagam menos do que os seus 23, 66 por hora, eles, o restaurante está fazendo uma coisa legal, a empresa está fazendo uma coisa legal, tá? Então você como estudante na Austrália, que, que tem a permissão de trabalho, é, você tem também todos os direitos trabalhistas que qualquer australiano eu ouço muita gente lá na Austrália, quando eu tava lá em Brisbane, sempre havia via muita gente com aquela, com aquela história de, pô, o cara tá me pagando 15 dólares a hora e eu sou casual e tudo mais, mas eu tenho medo de falar alguma coisa pra ele porque eu tenho medo de perder o meu emprego, ou alguma coisa do tipo. Inclusive, se o cara for denunciado e ele te demitir, ele ainda toma uma multa, entendeu? Então, é aquela coisa de assim, gente, o que a gente sempre fala, não tenho medo de chegar no empregador e falar assim, olha, é o seguinte, esse salário que tá me pagando não tá correto, eu não tô recebendo o que eu deveria receber, se você está com medo de falar isso para o cara, ou se você tem algum né, medo de tá vai ser deportado, tem muita gente que pensa que vai ser deportada se, se falar que alguma coisa do empregador, não, tem, não, não precisa ficar com esse medo, se você está achando alguma coisa, tipo, faça, procure outro emprego simplesmente saiam desse lugar e procurem outro. A rotatividade de empregos na Austrália, ela é muito alta. Então se você sair de um restaurante num dia, o cara, você não tá deixando o cara na mão e pô, coitado do cara, não, ele vai achar um cara no dia seguinte para substituir, né? Do mesmo jeito que vocês vão procurar empregos que pode ser que esse cara que esteja saindo, esteja saindo por algum motivo parecido você vai entrar no lugar dele. Eu posso trabalhar com um hospitality, a Austrália em geral é uma... É um, é um polo turístico muito forte no mundo inteiro, né? Então, pô, muitas pessoas obviamente que é um, um destino um dos mais procurados aí por estudantes para para intercâmbio porém também em altas e baixas temporadas você vai encontrar muito turista independente da cidade que você tiver né obviamente que tem cidades como Sydney que você vai ter um polo muito mais forte ou Cairns que é onde está a grande barreira de corais que é absurdamente uma cidade vívida do, do turismo né Melbourne que é um, o gigantesco polo cultural e de eventos da Austrália então, pô, com certeza você vai encontrar dessas cidades grandes que você vai conseguir viver bem de na área de hospitality e cidades pequenas também como Cairns que eu citei para vocês que vai ter muita vaga de, de emprego nessa área Só Cairns que é uma cidade com menos de 300 mil habitantes a gente está falando aí de 2.5 milhões de visitantes no ano então imagine o tanto de visitantes é, que Kermes recebe todos os anos, né? E o tanto de emprego em restaurante em hotéis, em, em limpeza mudou, Inclusive agora aqui, acabou de vir uma pergunta do Kevin Couto aqui Melhor cidade para trabalhar com mergulho Inclusive Kevin é uma grande cidade para trabalhar com mergulho Nós conhecemos brasileiros lá que trabalham hoje com mergulho Acabaram ganhando seu sponsor, serviço de residência Por trabalhar com mergulho E que também não é um emprego nada ruim, né? Você trabalhar o dia inteiro Nossa, mergulhando chato. Mergulhando na grande barreira de corais ah, Thiago, eu quero trabalhar assim, cash in hand, sabe? Tipo, vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro e dane-se, e aí? Então, vamos, vamos falar sobre o cash in hand. O que que é o cash in hand, galera? Ah, é o que todo mundo fala sobre o dinheiro na mão. É a tradução, ó, cada letra é dinheiro, atração, é o dinheiro, atração, é o dinheiro, dinheiro na mão, tipo, pô, eu não pago imposto, não tenho registro, não tenho nada, fiz aqui meu bico e recebi meu dinheiro. Pô. Olha aqui, chegou, fala, você quer dar sua opinião também. Não, não é opinião, é, é real, é ah. informações. Não, de dar informações. Reais. Você pode dar informações, Não. informações reais. Não é ilegal você receber cash in rente desde que o seu empregador <coughs> tenha declarado esse dinheiro, tenha pago já os impostos em cima desse dinheiro. Ele pode pagar em dinheiro. Muito bem. Mas ele tem que ter declarado esse dinheiro. Normalmente, se ele está se te pagando em dinheiro é porque ele não está declarado, aí é legal. Aí, aí é legal, exatamente. Exatamente. exatamente. Se o cara Adeus. não está, se o cara não está, <risos> você pode pintar uma condicionada ali que tá bastante. Muito obrigado, tá bastante. Obrigado, Paulo Abuso, direto do nosso link aqui. Obrigado pela informação, nosso, nosso Nosso link aqui veio comentar, direto, o nosso link passando aqui, olha. olha. o nosso link passando aqui atrás. Caída, Deote, uma vez disse num vídeo que não é considerável mudar de área de formação sou formado em direito, mas queria fazer inglês e depois eu não agora no curso de gastronomia, não dá olha, Karina, não é que não dá dá, dá, só que a grande questão é a seguinte, quando você tem uma área de formação e você muda radicalmente para uma outra área, você vai ser questionado muito mais do porquê que você está mudando de área tão drasticamente assim, tá às vezes você, pô, não está feliz com o trabalho que você está fazendo, não, não, não escolheu a área errada, decide que você é advogada e não se que que é, né? que deve ser o, o seu caso do jeito. Então, assim, não é, que, não é que não dá. Dá, dá. Só que você tem que explicar muito mais a fundo é, é, e dar detalhes do porquê que, que você resolveu fazer esse curso, do porquê que teve essa mudança tão drástica e, mais importante ainda, é você deixar claro na sua primeira aplicação de visto enquanto você nesta no Brasil, de que você talvez tenha a intenção de mudar de área na Austrália. E quem não fala nada de inglês no começo, é possível arrumar um emprego, né? Não, não é. Não, não vou responder, não, para, não, não vou responder a Não, deixa eu responder. Ah, gosto assim. de vocês também, não. mas a gente não gosta mais. <risos> a gente Pintaneira. É. A gente é rancoroso, brincadeira Aline, é nós gostamos de você sim, responda Aline, agora que a Aline quer que você fique Hi. É, emprego sem inglês, obviamente vai ser algum emprego que você não tenha contato com seres humanos, que você não tenha que falar que normalmente é cleaning, né, fazer limpeza que é o que o Murilo fazia, ele não tinha contato com ninguém, ele só ia lá, limpava e ia embora. Ia pra casa. Então normalmente ou você vai ficar de auxiliar de cozinha que também você não vai ter muito contato. apesar que você é de cozinha, vai ter o chefe gritando com você Se ele for brasileiro, beleza é, Então tem emprego, mas vai ser assim um, é, emprego sem contato com os seres humanos é é. para quem tem curso superior no Brasil arrumar emprego na área é fácil Luiz eu vou deixar inclusive a Paula responder essa questão pra você foi do Luiz Pizeta tá então eu vou deixar a Paula responder pra você responde amor você que trabalhou na área na sua eu área na Austrália é, Muita gente tem essa dúvida né de, de trabalhar na área obviamente depende muito da área porque algumas áreas você vai precisar é, se regularizar primeiro para poder trabalhar com a área de saúde e tudo mais Normalmente, a galera que trabalha com TI, ou no meu caso, né, trabalha com design gráfico, tem emprego, tem emprego part-time. A única coisa que impede muitos brasileiros de arrumarem esses empregos é o inglês. Então, se você chegar com um inglês legal, um inglês que você consiga se comunicar, mesmo que não seja perfeito, a chance de você arrumar emprego na área existem. Eu trabalhei na área durante todo o tempo que eu estive lá. Mas, é, normalmente as pessoas não procuram trabalho na área porque elas têm é, um pouco de medo do inglês delas, que não é muito bom. Então Dá pra trabalhar na sua área dependendo de qual área for. Se você não precisar se regularizar na sua primeiro, para pra trabalhar com isso sua área. RSA é uma permissão que você tem para trabalhar com bebidas alcoólicas, tá? Basicamente, você procura no Google RSA e vai aparecer vários sites, vários links, com vários preços diferentes. A gente não, não indica vocês pra o mais caro, pode fazer o mais barato, porque vai dar na mesma, é na verdade. O mesmo Cada estado tem um RSA diferente. Nós vamos estar tá em Quina, tem um, Nissau, Feiros, tem outro, tá? Western Australia tem outro. E, enfim, é. Então vocês podem fazer qualquer, qualquer receita de qual estado vocês tiverem para trabalhar com bebidas alcoólicas. Lembrando que tem uma prova para vocês fazerem. É muito importante que vocês leiam o negócio dessa prova, para vocês não fazerem besteira e tomar multas, tá? Quem faz besteira na Austrália certo. com bar, toma multa, vender para menor de idade, vender para quem já está bêbado, vender, vender depois do horário emitido, então tem várias, várias regrinhas aí que devem ser seguidas, tá? Agora a Jéssica vai, vai vai também explicar o um negócio para vocês aqui, para quem conhece, essa é a nossa nova contratada da Tweet Travel São Paulo, também roubamos a de outra agência então... <risos> <risos> que horrível você. dicas, dicas. É, dependendo da vaga que você for concorrer, vá vestido adequadamente para essa vaga então você tem que perceber o sapato que usa, se usa a camisa, se usa a calça preta a camisa branca, perceba isso e vá desse jeito de entregar o seu currículo não entrega o seu currículo para qualquer pessoa Porque não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo Você só pode jogar isso numa mesa e você nunca tá mais se encontrado Então entrega o seu currículo na mão do manager São algumas diquinhas diretas da TV Sempre aqui. bom O Renato, que agora descobri que é Renato, não, ele é RGT ah, ele, boa, ele mandou é, aqui, é, é é. O processo. Renato Além da Austrália, você teriam um pacote para outros países Sim, trabalhamos também com o Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Alemanha, Malta, Escócia, Irlanda, pai. Esse mapa todo aqui atrás, a gente trabalha com um monte de lugares Irlanda, Japão, Japão Coreia, Alemanha, Alemanha, Canadá Bom, Só nisso tudo já foram uns 40 destinos A gente trabalha com muito destino, Renato, pode ficar tranquilo, onde você quiser a gente te manda okay. Pra você que tá pensando em fazer intercâmbio, a gente brinca pra caramba aqui Mas a gente obviamente a gente faz um trabalho muito sério, a gente já mandou mais de 150 estudantes Só nesses últimos meses pra Austrália, Canadá, outros países, enfim ah, temos referências de muitos dos nossos estudantes, trabalhamos com isso desde 2016 para você que não me conhece, não conhece a Truizzi, eu sou o Thiago Deotti, esse aqui é o Murilo Love, Love. A Paula, que trabalha com a gente também desde 2016, né? nossa gerente de marketing e minha esposa E a Jéssica, nossa consultora educacional aqui em São Paulo, todos nós já fizemos intercâmbio para algum lugar, todos nós moramos, nós já, já moramos na Austrália, né? Então aqui na Twizy vocês vão ser atendidos por pessoas que sabem como funciona o intercâmbio na pele. A gente viveu muitas experiências e a gente vai poder passar tudo isso para vocês. Então, se vocês querem fazer intercâmbio, já sabe Manda e-mail pra gente no info, arroba, número 2easy, aqui ó, tooeasytravel.com E a gente vai marcar pra vocês conversarem com uma dessas figuras aqui, ó, e falar sobre o seu intercâmbio, né? Sim, pode mandar um e-mail pra gente, a gente vai responder, vai marcar um atendimento, um Skype, uma ligação E a gente vai responder todas as dúvidas que vocês tiverem E toda aqui todas essas quintas-feiras a gente vai fazer uma live Ou pra falar de Austrália, falar de Canadá, Nova Zelândia, África do Sul, Escócia, Inglaterra, meu Dubai, Dubai Coreia Pão, tudo o que vocês quiserem Estados quiser. Unidos, Nova Zelândia beleza, abraço para o Andorra Acre Lembrando que a nossa Acres. equipe não fica só por aqui A gente também tem uma equipe em Brisbane Que tem atendimento 24 horas para a galera que quiser falar Exatamente, então aqui na Twitch vocês conseguem falar no horário comercial do Brasil Com a gente aqui em São Paulo e no horário comercial da Austrália Ai meu Deus, saca Para quem eu quer falar acho. no horário de noite é do acabando, gente. Oh, é, eu... Você está acabando, tem um minuto Não, de temos ah, tem um dois minutos Dois, dois minutos de live Dois minutos de live. Então, gente, é isso Manda e-mail pra gente e Se vocês tiverem pergunta, É só mandar aqui no inbox do Instagram Manda no e-mail Se você é de São Paulo Vem conversar com a gente Manda seu e-mail se você é de São Paulo A gente vai atender você por Skype Por WhatsApp Essas meninas lindas e Esse menino lindo aqui Vai atender vocês E a pergunta do milhão É isso, ó oh, Pergunta do milhão Austrália ou Nova Zelândia para trabalhar? Os dois Vai ficar na próxima live Um beijo para ah, vocês cara. Tchau, gente Até beijo. a próxima live